Boa tarde pessoal da Contele, meu nome é Vinícius, sou da Melhoramentos e Higiene. A princípio o Contele entrou aqui na nossa empresa justamente para é, melhorar né, o, o andamento da equipe comercial e hoje ele veio facilitar, né, na, principalmente na organização da equipe, né, reduzindo muito uh, uh, o tempo deles em rua e, e aumentando também a produtividade deles na, com, nos nossos clientes ativos e prospects. Basicamente é isso. Obrigado, até logo.